Caro senhor Mauro, meu nome é Andréa, ouvi falar muito bem do trabalho que o senhor desenvolve como especialista em criptografia. Minha avó me deixou uma carta cifrada que foi enviada a ela por um grande amigo. Um dos seus maiores desejos sempre foi desvendar o que estava escrito na carta. Infelizmente, minha avó faleceu sem ter tido a oportunidade de saber o que a mensagem dizia, mas isso eu quero descobrir em nome de sua memória. O senhor poderia me ajudar? Cara Andréa, imagino que posso sim ajudá-la, mas preciso ver a carta para poder te dar uma posição mais correta. Você poderia me mandar uma cópia para que eu possa dar uma olhada? Hum. É para já. Eu vou mandar uma foto para ele por e-mail. Alô? Que bom que o senhor ligou, eu já estava ansiosa esperando alguma notícia. Eu imagino a sua ansiedade, Andréia. Olha, eu ainda não consegui decifrar a carta, mas acredito pela minha análise do código que se trata da cifra indecifrável. A cifra indecifrável, também conhecida como cifra de Vigenère, foi publicada em 1586 por Blaise de Vigenère. Este método de cifragem utiliza uma tabela para associar cada letra da mensagem original a uma letra cifrada. Na extremidade esquerda, na primeira coluna vertical, estão as 26 letras do alfabeto, que também estão dispostas ao longo da primeira linha horizontal. O restante da tabela também é preenchido pelas letras do alfabeto, ao longo das linhas horizontais, mas o detalhe é que, em cada linha, muda a letra que inicia a sequência. Na primeira linha, a sequência começa pela letra A, na segunda, pela letra B, na terceira, C, e assim por diante, até a 26 sexta linha. Dessa forma, Vigener conseguiu um método de criptografia de alta confiabilidade para a época. Este código só foi quebrado em 1854, pelo matemático inglês Charles Bebege. Mas me diga uma coisa, se o senhor conhece o código que foi usado, por que, que não consegue decifrar a carta? Aí é que está o X da questão. Nesse tipo de criptografia, denominado criptografia de chave privada, os interessados em se comunicar combinam previamente uma senha, uma palavra que será usada como chave. Assim, mesmo sabendo o método que foi usado para codificar esse tipo de mensagem, para desvendar o segredo, nós precisamos de uma informação que é importantíssima, Andreia A palavra chave. Quer dizer, então que a pessoa que envia e a que recebe a mensagem precisam ter combinado uma palavra-chave previamente para que a mensagem possa ser decodificada? Exatamente! Na cifra de Vigenère, a tabela com as letras do alfabeto funciona como um plano cartesiano em que a palavra-chave serve de referência para a primeira linha vertical e a mensagem a ser cifrada serve como referência para a primeira linha horizontal. A partir do cruzamento das letras da mensagem com as letras da chave, nós fazemos a codificação da mensagem. Olha só um exemplo. Vamos codificar a mensagem Descobri o Segredo. E a nossa chave é a palavra Lima. Na primeira linha horizontal, eu procuro a primeira letra da mensagem, que é D. Na primeira coluna vertical, eu procuro a primeira letra da chave, que é L. Na confluência dessas duas linhas, eu encontro a letra O. Hum, então eu acho que eu estou entendendo. Então, o próximo passo é cruzar a segunda letra da mensagem com a segunda letra da chave. Na horizontal, temos a letra E. E na vertical, a letra I. Na confluência entre as duas, temos a letra M e fazemos o mesmo para as outras letras. Então, esta é a palavra descobrir. Codificada a partir da palavra-chave Lima, certo? Muito bem, Andrea. E nossa mensagem codificada estará bastante disfarçada. E como na maioria das vezes as mensagens são bem maiores que a palavra-chave, basta que a gente vá repetindo esta palavra. Quando chegamos à última letra, voltamos para a primeira e assim por diante. Mas eu já li tantas vezes o diário da minha avó e nunca vi nada que pudesse servir como uma chave. Pode até ser que ela nunca tenha encontrado a chave, Andrea. Muitas vezes, a chave é tão bem escondida que ninguém encontra. Esteganografia é uma técnica usada para esconder uma mensagem. Antes da difusão da escrita criptografada, a esteganografia era muito usada em situações em que o mensageiro poderia ser interceptado. Muitas técnicas curiosas foram usadas. Uma das mais conhecidas consistia em raspar a cabeça do mensageiro, escrever a mensagem no couro cabeludo e esperar o cabelo crescer. Quer dizer que se não encontrarmos a chave, nunca vamos saber o que está escrito na carta? A gente até podia tentar descobrir a chave, mas isso ia ser muito trabalhoso. Ia ser preciso usar o que chamamos de ataque de força bruta. Nesse tipo de estratégia, testamos todas as possibilidades de chave possíveis até encontrar uma que sirva. Puxa vida! A chave pode ser qualquer palavra. O número total de possibilidades na cifra de Vigenère deve ser muito grande. Pois é, André, além disso, é importante entender que a segurança de um sistema não depende apenas da quantidade de chaves possíveis. Para você entender melhor, eu vou dar um exemplo de um método de cifragem que tem um número muito grande de chaves, mas mesmo assim não é muito seguro. Funciona assim, nós ciframos cada letra associando a ela de forma aleatória outra letra qualquer do alfabeto, sem poder repetir. Se decidimos que a letra A será trocada pelo P, nenhuma outra letra mais poderá ser trocada pelo P. Neste caso, o número total de possíveis chaves será o fatorial de 26, que é o número total de letras do alfabeto. Isso dá um número monstruoso de chaves para ser verificado. Nossa, mas isso não é totalmente seguro? Na verdade, não. Por ter um número muito grande de chaves, esse sistema dificulta um ataque de força bruta. Mas existe outro tipo de ataque que pode ser usado, a análise de frequência, que consiste em verificar quais letras aparecem com maior frequência no texto. Por exemplo, no caso de uma mensagem em língua portuguesa, o símbolo que mais vai aparecer provavelmente será o que representa as letras A, E ou S. Isso me parece um bom ataque. Assim é possível decodificar um texto sem precisar testar todas as possibilidades de chaves. Isso mesmo. Mas, voltando à sua carta, o problema é que não podemos simplesmente contar os símbolos que aparecem. Na cifra de Vigener, uma letra não é associada de forma única a outra letra. Isso vai depender da posição que ela ocupa na palavra e também do tamanho da chave. Puxa! Mas então ficou difícil conseguir descobrir o conteúdo da carta. Pensei que teria um jeito de decifrar sem encontrar essa tal chave. Hoje em dia, existem técnicas para quebrar esta cifra, mas elas dependem de termos um volume razoável de mensagens criptografadas. É muito difícil decodificar uma carta curtinha, como no seu caso. Espera um pouco. Tem alguma palavra aqui escrita no selo do envelope? Mas está muito pequena e eu não estou conseguindo enxergar. Ah, tá, agora melhorou. A palavra é alvorada. Excelente, Andréa! Acho que agora você até pode ir em frente sozinha, hein? Se você tiver sorte e esta for realmente a chave, você consegue decifrar a mensagem. Tudo o que você precisa fazer agora é repetir a chave associando cada letra ao texto cifrado e usar a tabela de Vigener para decodificá-la e ver se o resultado faz sentido. Vai dar um pouco de trabalho, mas acredito que você consegue. Qualquer dúvida, pode me ligar, viu? Certo, Mauro. Acho que eu entendi o que precisa ser feito. Eu telefono assim que terminar. Alô? Oi, André. Então, conseguiu decifrar a carta? Decifrei, sim. Deu trabalho, mas eu consegui. Bom, leia pra mim, então. Vamos lá. Minha querida Raquel, escrevi esta mensagem com uma escrita secreta porque o que tenho para lhe contar é muito íntimo. Estou ferido e sei que não vou sobreviver. Mas antes de partir, quero que saiba do amor que sempre senti por você. Quando você se casou, senti que nunca mais teria a chance de ser realmente feliz na vida. Sei que você ama seu marido, mas é com muito respeito e no meu leito de morte que confesso meu imenso amor. Adeus, Euclides. Viu só? Era uma carta de amor. É, minha avó morreu pensando que podia ser uma carta em que o amigo pedia sua ajuda e viveu culpada por não ter conseguido ajudar o amigo. Poxa, Andréia, que história, hein? Mas espero que você esteja aliviada por ter desvendado o mistério. <risos> Estou aliviada, sim. Obrigada pela ajuda, Mauro. Vou aproveitar que tenha um tempinho livre e levar flores para o túmulo de minha avó. Até mais!